Entenda o derrame ocular sofrido pela ex-BBB Patrícia Leite A ex-BBB Patrícia Leite, da edição 18ª do reality show da Globo, revelou ter sofrido um derrame ocular. Em suas redes sociais, ela publicou algumas fotos que mostram seu olho esquerdo com uma mancha vermelha. Segundo a cearense, a condição apareceu do nada. Um belo dia amanhecemos com uma pequena mancha no canto do olho. E essa manchinha vai aumentando. Eu fui logo ao oftalmologista e ele fez uma série de exames e me receitou colírio. Contou. O nome disso é sangramento ocular ou derrame ocular. Segundo o doutor, é uma hemorragia subconjuntival mais frequente, onde é evidente uma mancha de sangue vivo na parte branca do olho, podendo esta assumir vários tamanhos e formatos. Descreveu ela. Ainda segundo a A-Sister, ela não sente dor, mas disse que percebe um olhar de preconceito das pessoas por conta da aparência. Confesso para vocês que é preconceito das pessoas pesa mais que o problema. Elas olham com medo, nojo, tem medo de encostar em você, sentindo na pele essa rejeição. O derrame ocular se caracteriza por uma pequena mancha de sangue na parte branca dos olhos. A condição pode acontecer a partir de um simples esforço físico, com tosse ou espirro ou ainda ser causada por uma crise hipertensiva. A mancha pode permanecer pelo período de uma a duas semanas, aumentar de tamanho e mudar de posição, o que faz parte da cicatrização e da absorção do sangue que se espalhou na região, afirma o doutor Pedro Antônio Nogueira Filho, oftalmologista especialista em córnea e doenças oculares externas e chefe do pronto-socorro do Hospital Olhos. Esse tipo de condição geralmente evolui de forma favorável sem riscos e complicações. Apesar de ser um caso oftalmológico simples, o derrame ocular exige uma investigação para identificar as causas.